Fala pessoal, iniciamos hoje a arrecadação de alimentos na porta das fábricas junto aos metalúrgicos na campanha de solidariedade que o sindicato está fazendo na nossa categoria para estar tá levando alimentos, águas, produtos de higiene pessoal e de limpeza para as vítimas atingidas pelas chuvas no litoral norte, principalmente na cidade de São Sebastião. Nós fizemos a primeira arrecadação via Pix, os diretores do nosso sindicato estiveram hoje lá em São Sebastião, compramos água, fraldas, entre outros produtos de higiene, que foi levado para aqueles que estão necessitando nesse momento. E a campanha nas fábricas está sendo um sucesso. Hoje nós passamos na Ármico, passamos na GM, passamos na Gerdau, passamos também na Bal, em Jacareí, e em algumas fábricas da Zona Sul. E amanhã a gente segue na Itachi, na Prolind, na Embraer. E você, metalúrgico, se o sindicato não passar na fábrica onde você trabalha, entre em contato conosco que nós vamos buscar as doações ou então deixem na sede e na subsede do nosso sindicato. A nossa solidariedade de classe nesse momento, ela é importante e fundamental. E o nosso sindicato, além de organizar a luta da nossa categoria, a gente sempre participa dessas campanhas que é muito importante. Então você que ainda não doou, doe participe da campanha solidária do nosso sindicato.